Terça gamer. Terça gamer! E hoje a gente vai falar daqueles puzzles ou quebra-cabeças de jogos que quebram nossa cabeça toda hora que a gente tenta resolver, né? Sou o Miki. Sou a Júlia. E, e é você também, em Cores. cores. Os puzzles ou quebra-cabeças da trilogia da Lara Croft me deixaram suando. E o remaster assim, da nova versão dela ficou ainda pior, né? Ainda ficou pior. E assim, ela morre de maneiras horríveis quando você erra as coisas. Então assim, eu ficava muito traumatizada porque eu não queria matar a Lara. E mas eu é. matava muito a Lara. Era muito difícil. Mas é isso. Os, os quebra-cabeças dos jogos, principalmente dentro dos tumbas, porque tem muita tumba em Lara Croft. Tomb Raid tá tem que ter muita tumba, elas são cada vez mais difíceis. Ao longo do jogo elas vão ficando mais complicadas, né? Porque você tem mais apetriço mais e tal. E teve algumas que eu falei assim, não dá. Eu fui no tutorial do YouTube e eu falei, alguém acertou isso aqui, eu preciso entender o que, que tá acontecendo. Porque eu sempre matava ela em um ponto. Quando isso acontece comigo, eu não consigo passar desse ponto. Isso é um problema muito sério comigo com quebra-cabeça. Que quando eu começo a errar o mesmo erro toda hora eu começo a ficar frustrada e desisto. Não, mas assim, eu acho que... Quem nunca que foi atrás de tutorial <risos> pra resolver um puzzle, né? Assim, é meio impossível você não precisar de ajuda. Sim, não, eu, eu não me sinto mal em fazer isso. Só que ao mesmo tempo, eu gosto de terminar as coisas sozinha mas eu ficava muito frustrada, porque como era sempre no mesmo ponto e eu tentava de todas as outras maneiras ela sempre acabava morrendo tem aquele peso extra de você estar tá matando o personagem toda hora e eu começava a ficar muito tensa, eu falei, quer saber, tem horas que eu tenho que aceitar que o um tutorial vai ser a melhor resposta. E aí nessas horas eu tentei evitar o máximo possível, mas nessas horas eu falava, não, vou ler o tutorial. Então assim, a Lara me fez sofrer. O reizinho de puzzle que eu vou falar aqui é Resident Evil 2 especificamente. <risos> Pra ser bem sincero, eu vou falar um pouquinho mais do original, mais do que o remake. Porque, cara, o original tinha certas coisas que o gráfico, como era meio tocho, foi um pouquinho mais divertido de ver. Eu, eu adoro gráfico antigo, gente. O gráfico antigo é incrível. Você tem aquelas deformidades, aquelas atuações péssimas. Mas Resident Evil 2 tinha ótimos puzzles, principalmente dentro da delegacia, sabe? Tinha coisa de diamante, sabe? Coisa bastante luxuosa, assim. Também tinha coisa de... Sério... Resident Evil 2 em específico tem muito, muito puzzle. Tem coisa de cientista, tem coisa dentro do laboratório, tem coisa na delegacia, tem, tem muita coisa acontecendo. E é legal como é que o jogo faz isso funcionar para a delegacia começar a ter novas caras, novos caminhos. Uhum. E é aquilo, né? Resident Evil, então, tem muito susto no meio. E é muito, muito divertido o puzzle, mais susto. Bom, pedindo agora aquele like esperto nesse vídeo, pois terça gamer, não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho para receber notificação. E eu vou falar agora de Homem-Aranha, que eu acho que eu raramente falei de Homem-Aranha. E uma coisa que eu amei Homem-Aranha eram os minigames. É, os minigames pra mim é 50 ou 50. O de 11, assim, amei outros. Eu amei todos. Eu amei até os pombos, mas eles não são puzzle. Pra mim, a, a coisinha de você botar energia... Nossa, péssimo! Amei! Eu gosto das linhasinhas. As linhas são divertidas, não, as linhas são, são divertidas. muito legais. Não, eu gostava muito de botar energia porque lembrava muito um jogo que eu jogava quando era criança, Pipe. Que você tinha que fazer o caminho do, do cano até a água antes da água chegar, porque senão ela estourava. Eu morria de nervoso, mas eu adorava. Não, mas isso tem matemática, né? Isso tem matemática. Isso você tinha que fazer a conta das, da, da, da eletricidade pra ela bater. E eu achava aquilo incrível. E eu me sentia muito Peter fazendo aquilo e acertando. Eu gosto muito, <risos> eu gosto muito das linhasinhas que é pra fazer novas fórmulas químicas lá bizarras. É muito divertido. Esse mas... era muito divertido também. o do outro Fala que você gosta dos puzzles de Homem-Aranha. Assim, qual que você não gostou? Eu não gostei do... Isso já falei aqui, né? Volta aí pro vídeo pra ver qual que eu não gostei. <risos> já falei, gente. Tá tudo bem. Já foi. Mas eu achei assim... Os minigames, por eles serem muito pequenininhos... Eu achei que a dificuldade deles aumentada foi muito interessante. Eu achei que o progresso... Que você tinha que chegar no laboratório, né? Pra você poder fazer certos trabalhos. E eu achava que era uma ideia muito boa de introdução de, de minigame. Que era você estar no laboratório, você tem pequenas coisas a fazer. E aí, quando eu consegui jogar, essa, assim, eu falei... Cara, isso é uma parada que eu não esperava nesse jogo. Porque, assim... Eu esperava, gente. É Peter Parker, ia se meter nessas coisas. Pois é, é eu não me liguei. Eu achei que a gente ia só, sabe, ficar fazendo vários instantes. Ficar correndo, pulando. Foi incrível. Então assim, joguem Homem-Aranha e façam os minigames. E vou em Homem-Aranha. Eu vou. <risos> pra terminar falando aqui dos melhores puzzles dos jogos, eu vou terminar falando de God of War 3, que é muito complicado, a gente não entra muito nesse debate, <risos> a, gente, a gente sabe disso, mas os puzzles de God of War foram é. muito bons. Sim. E o puzzle em específico é o Labirinto de Era, que é baseado num dos meus artistas preferidos, que eu já falei aqui, que é o Asher que já tem um outro jogo que também é baseado nas artes dele, que é a Malmen Velho. Dá uma olhada aqui no vídeo que a gente tá falando. É aqui do lado, né, gente? É, É, dá uma olhada aqui no card. Mas nesse específico também tem toda coisa de perspectiva que o Asher tem muito nas obras dele. E pra você poder conseguir passar lá, tem muita chuva, tem muito monstro que a gente matar. E é um labirinto, piora é tudo. Então assim, tem muita coisa de perspectiva, fica muito difícil com um passar que é o é um puzzle, né? Então vai ficando mais difícil quanto mais perto do final, né? Só que em God of War, já, já que é aquela coisa toda violenta, toda bizarra, é bacana gente sair um pouquinho dessa lógica de God of War e ir pra um pouquinho mais da cabeça, em vez dos músculos, né? O jogo não tem tantos puzzles, é muita porradaria, é muito sangue, infelizmente. Mas essa parte, eu juro para Deus, é muito divertida. Dá uma olhada em God of War 3, nessa, nesse labirinto específico, caso você não goste, mas você queira um puzzle legal. E agora a gente quer saber de vocês. Quais os jogos que vocês mais gostam que tem quebra a cabeça? Que deixaram a cabeça de vocês quebrada? Comenta aqui também se você concorda com o esposo que a gente falou. E fala aí também o esposo que você odeia, né? Porque é bom às vezes a gente deixar aquela... Extravasar. Ela... É, extravasar é sempre bom, né? Não esquece, gente, a gente tem vídeo toda terça, quinta e sábado. Dê uma olhada nas nossas playlists, tem muito vídeo aí pra assistir. A gente vê no próximo, bela. né? Tchau, tchau.